Bem-vindos, ao da Gnerd! A gente foi conferir a beta do game Ghost Recon Breakpoint, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui a versão beta do Ghost Recon Breakpoint! E hoje é dia de metralhar geral! Isso aí, galera! Lembrando que esse game aqui vai sair no dia 4 de outubro, é o lançamento oficial dele, para Playstation 4... Xbox One e PC E já agradecer a Ubisoft por ter nos enviado o acesso para essa versão beta hein? Vamos lá conferir então galera como é que ficou o game aqui Beleza, já vamos começar aqui nossa tela de criação de personagem Vamos lá E assim, hein? nós somos experts em criar personagens <risos> muito só E aí, homem ou mulher aqui nessa parte? Acho que pode ser homem Homem? Então bora Vamos escolher aqui o rosto queremos expressões marcantes, né? É. Teremos alguém memorável aqui. Uhum. <risos> então tá. Olhada aqui. Pode ser esse. Esse aqui. Tá. Cor dos olhos. Tem um olho... Olho cinza. É, olho cinza. <risos> olho cinza. Ou branco. <risos> ah, o cabelo aqui. Vamos ver o cabelo da hora aqui. Ó, oh, esse aí, achei top. Esse aqui, enraizado. é top. Beleza, a barba aqui também dá né, pra botar. Ah, da tá hora. <risos> vamos botar esse aqui, ver é... mais topzera. Esse aí, esse aí. <risos> tá até tá lembrando esse... o Arthur. <risos> é, o nosso Arthur tinha... <risos> Mas pra ser o Arthur tinha que botar um cabelão... Grandão, isso aqui, é. né? <risos> esse aqui tá maneiro também. Tá, ah, tá legal. Dá <risos> pra botar a cor do cabelo também? Vamos ver aqui. Ah, acho pode que dá. Porto cabelo. Uh, pode Será? ser... Uivos Ruivo, Ruivo? <risos> é, vamos lá. com a barba grisalha, vamos ver. Aí <risos> é tudo junto. Aí é tudo junto, lá. Né? <risos> tá, cicatriz. Certeza, porque ele lutou muito na vida dele. Ah, beleza, então, vou botar uma cicatriz Aquele aí Aquele na guerra. bochecha, tava da hora. Aí ah, esse aí também, ó. Esse aí que pega o olho, tá muito, tipo, esse marcas é... da vida. Uhum. Tá, da hora. Fechou? Começar com essa aparência então. Tá. Beleza. Eu gostei do nosso personagem. Eu também gostei, achei topzera. <risos> então bora, a gente tá trabalhando aqui com os ghosts pra restaurar a ordem aqui no arquipélago que aconteceu alguma coisa, né? Eita! O que houve aqui? O helicóptero tá caindo Caraca, deu alguma coisa no helicóptero aqui? Será que a gente foi atacado? Qual, qual foi? E aí? Ele já ganhou mais uma cicatriz, pelo jeito é, A gente chegou a jogar a versão alpha desse game, né? Mas, não, como não podia fazer registros, né? Aí a gente tá jogando a beta agora Imagino que vai começar mais ou menos do mesmo ponto ali, né? Olha ali. Bah. Caraca, esse é aí. Pedaçou, sério? pedaçou todo. E explodiu. Caraca, olha isso. Nossa, ele ficou preso na árvore. Tá. Bah. Tenso. Colegas aí mortos. Tenso, hein, galera. Acho que a gente vai estar sozinho aqui nessa parada, hein. Uh, God damn é aquele momento que ele pensa, tá aí agora. Ó o braço, ó o braço, está. Ih, tá meio rambo já. Tá, meu amigo, vamos, vamos embora. É pegar o equipamento que tem, né? Uhum. Ah, vamos lutear os mortos, porque claro que é assim que a gente tem que fazer, né? Ah, vamos começar só com uma pistolinha aí, vai ser tenso, hein? E é isso mesmo. É, esse começo já foi pesado uhum. aqui. Vamos ver qual é que é desse lugar. Ah, morreu geral mesmo, né? uhum. Tá, vamos lá então. Olha aí os efeitos de roupa molhada ali. Tá... Ah, tá mancando ainda. Ah, uh, Tá, tem como a gente se curar? Vamos usar um curativo aqui, ó. É o dizer o braço que tava mal, né? É. Esse nas pernas. Aí o outro também tá mal, ó. Ferimento grave. Beleza. A ah, faz uma fita tape esse negócio, hein? É. Ah, mas a gente já tinha um curativo e já estamos tá de boa. Ah, já. Não, já Agora a gente já pode até correr, né? Porque... A mobilidade hum. já melhorou. Uhum. Interface aqui: ó, investigue os locais dos, dos acidentes e siga as colunas de fumaça. bem. Beleza. Eita, aqui tem o primeiro ponto. dá dar uma olhada. É. Aqui não tem nada também. Vamos lá para aquele próximo ponto ali. Imagino que seja um outro helicóptero. Né? Local descoberto: Estação aérea Airship. Okay. Vamos correndo, mas com cautela aqui, né? Né, vai saber o que tem pela frente. Vou dar uma olhada aqui. Pegou fogo aqui também. Tá, não parece ter é, nada, vamos direto aqui. Tá o cara comendo ali a casinha. Olha caraca Vou Baixar. Caras tão... Olha lá, os caras que estão tocando fogo e destruindo. Uou! E aí? Vai pro outro treco aí da frente, pra outro. barreira. Não né? Acho que vai se aproximando meio furtivo, assim. Pela, de... pela esquerda, eu acho. Tem um que tá meio virado pra cá, ó. Hum. Chegar pela moita aqui, ó. Pois é, é só pistola, né? Por enquanto não. Só pistola, mas não se não eu pegar. É o estrangulamento básico, né? Vamos ver. É. Caraca! É. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Caraca, eu peguei ele pela perna. Meu Deus, sai daí, Caraca. o outro te viu. Morre, desgraça. Meu Deus. Cara. Tipo, qual é o jeito correto? Esse é rastejar como uma cobra. É esse o jeito correto. Tá, deixa eu ver se eles têm alguma arma aqui. Meu Deus, eu peguei ele pela canela. <risos> e o pior é que deu certo. O pior Nossa, é que deu que é um certo. Incrível. Tá, eu Mas só consigo erguer eles. Não tem, né? Tu ergue eles e dá uma volta. Eu acho que não vai vir ninguém aqui, né? É, coloca meio escondidinho quando né? Opa! Que susto, achei que tu tinha tomado <risos> um tiro! Não, era só lançar ele aqui. Eu achei que até altos loot aqui não tem nada. Começamos de modo bizarro, no <risos> caso Não, vejo que é agora tem que mais ainda Certeza, né? Bom, aqui até tá parecendo ok, né? Beleza O bizarro é que os caras é que estavam provocando aquilo ali, né? Isso aí que eu achei estranho Vamos ver se tem alguma coisa aqui Opa, agora aí sim sim Tá vamos ver como é que a gente mudou de arma aqui Options, tá Beleza, vamos selecionar aqui a SR Aí sim tá, Ele deu uma bugadinha aqui porque tá na versão beta, né galera Mas era pra aparecer vale a tá arma a aqui. Agora, agora apareceu E aqui a gente tem mais alguma coisa, não temos nada, né Acho que é isso aí Beleza Pra trocar de arma ah, tá. Soldado duas vezes com um triângulo aqui. Agora tá melhor. Por que, que ele reclamou? Oh, ah, aqui, ah, soldados. Ligamos a seringa onde é que ele viu o soldado, que ele viu antes de mim. Mas eu tô ouvindo um barulho mesmo. E antes de mim, porque eu não vi até agora onde eles <risos> é. estão. Boda de itens. E aquilo que tá piscando lá no fundo, branco? Ah lá o nosso objetivo Ah, tá Ele Não, isso aí, aqui, ó Essa outra bolinha branca dá uma olhada aqui Tá morto também, né, galera? Uhum tá. tá Tem mais dois locais de acidente pra investigar, né? Lá tem uma outra coluna de fumaça, ó tinha ali naquele monte, tinha uma bolotinha branca piscante, o que, que era aquilo? Ali, ah, ó. Aqui eu acho que é um bugzinho. Ah, ah não, é um farolzinho. Ah. que é um se fosse tipo algo pra interagir, mano? Não, é o farol aqui do helicóptero. Tá, vamos com cautela aqui. E na dúvida rasteja como uma cobra. É. Por que eu tinha visto alguém aqui que também. Tá recém-amanhecendo agora, né? Se fosse dia ia ser melhor Mas também pra gente se aproximar é bom que esteja um pouquinho escuro, né? É, com uma roupa mais camufladinha, assim, nesse é. nessa iluminação mais escura é mais difícil, já. Caraca, tá totalmente escuro aqui Tá. se tem alguma coisa pra lutear aqui Ui. Granada! Granada de fragmentação Beleza, hum. mais munição é que ele pega automático Não preciso apertar nenhum botão pra ele pegar Ele já tá luteando automaticamente Tá, beleza Aqui eu acho que era isso, né Vambora Engraçado tinha a sensação Que tava mais claro do que realmente tá Mas aos poucos tá mudando o tempo, né Tem uma transição aqui do... Do... Da noite pro dia Tem, tem uns raiozinhos de iluminação também Ali em cima, não sei se não, não tem gente. Ó, oh, vozes. Por aqui. Olá, ó lá, Ali dois. Tem como marcar os caras? Marcados. E aí, vai metralhada aí? Vamos lá. Uou! Agora Nossa, sim! Nossa, me representou, hein? Headshot, Agora headshot! <risos> Mas eu gostei. cara nem aí, percebeu. Aí, nesse caso, gostei. Beleza, vamos lá. Lute... Luteadinha. E pegou o um boné. Esse boné vai chamar mais atenção, uhum. né? Uhum. É que ele é branco mesmo, Bonatti? Dá uma olhada não, aqui. Não, não, acho que deve ser camufladinho. <risos> Aí. Ah, então já ajuda. <risos> não é que se fosse branco, é <risos> esquisito mesmo. Tá, aqui. Ah. Créditos, scale e munição. Munição é um calibre 45, né? Vamos seguir, né? Vamos lá pro nosso objetivo. O próximo, né? Não tem ninguém a gente tá fazendo um barulhão aqui Esse solzinho tá dando cara de domingo, hein <risos> uhum. <risos> tá, Vamos com calma aqui Nossa, mas tá bonito aqui, olha essa iluminação mudando Ó, é. oh, tem mais gente aqui Da onde que tá vindo a voz, hein? Olha lá, quem são esses caras? Quem são Olha lá, ó. Eu até dar uma olhada aqui, galera. que eu... A gente colocou a opção de legenda, né? Mas o cara disse quem são esses caras e não apareceu a legenda, né? Ai. Só quero ver se tá ok aqui. A gente tem uma configuradinha inicial antes de começar a gravação aqui. Imagem. Aqui ó, o idioma dos textos tá tudo aqui, é. tá certinho. Só não apareceu, lembrando que é uma versão beta. Beta, né? então por isso pode ser que esse tipo de coisa dê uma falhadinha. Opa! Olha aí! Temos companhia. Ah não, agora eu quero ver um headshot de novo. <risos> que agora eu não quero nada menos <risos> que isso, entendeu? Aí, tem <risos> dois. Fazer o seguinte, Granadinha. Aqui a gente taca a granada. Aqui ó, L1 lançado. Opa! Uh, acabou um. toquei outra só pra garantir. Né? <risos> só pra fazer o caos mesmo. Ah, tem um! Ele levantou! Caraca, os cara do. Aham, uh -huh. não, sério, não para brincadeira. É, é, é. Sério isso? Caraca, eu vou ter que dar a volta aqui, galera. Quer entrar no bunker, mas vai que tem mais gente dentro do bunker, né? É. Ai! Caraca, tá aqui o maluco! <risos> Ai, ele sobreviveu ainda. É, caiu meio motinho. ó. Ah, ele caiu? Mata é. <risos> ele morreu, mas passa bem. É. Caraca, tem gente aqui dentro. Ali, ali. Tem mais um aqui dentro. Hein? Olha lá. Aí sim. impressão que tinha um maluco aqui dentro do bunker, hein. Que isso? Um barulho, né? A gente já limpou a área, Eu mais um que aí? A aqui com a bota. Caraca, Oi, onde? Tem, tem mesmo. Lá, ó, lá, bem longe. Esse barulho de arma com silenciador tá top demais, hein? Uhum assim mesmo. É uhum. Tá. Que ó, tá vendo o grito no ainda, hein? entrando no bunker, vamos ver. Se tem algo de bom hein? Ninguém, né? E é um bom lugar pra ver se tem mais gente. Eu tenho a impressão que eu vi um grito lá fora, mas vamos ver. Vou dar uma loteada aqui primeiro. Ver se tem alguma Colete. Aí sim. Oh, eu, eu vi que tem nós. grito. Né? Uhum. Uh, nosso colete dá pra mudar, né? Ele melhora, melhora um pouco aqui. Nossa a proteção. A bota aqui que melhora se a gente mudar também. Melhora a proteção. E é isso, né? O que dá pra mudar é isso aí. Aí. Cadê os caras? Aqui, ó a letras da árvore, ó uh -huh. Ele não sabe por onde que ele aponta ha! Ele tá olhando ali o, o, o corpo do cara O amiguinho, caído. né? O amiguinho dele cara. Cara. Beleza, a gente deu uma upada aqui Obtenha novas habilidades. Vamos dar uma olhada no tutorial aqui. Menu Nossa, de habilidades. É uma árvore de habilidades. Enorme. Bem grande. Cada classe tem passivos específicos e tal. Começa eles bloqueando sua primeira classe. Tá, beleza. Vamos ver aqui, ó. A gente tem médico de campo. Assalto. Pantera, que é camuflagem, fuga e tal. E atirador de precisão. Acho que o... esse aí. O, qual? O Assalto? É, o Assalto. Então bora acho que de é o que assalto. mais a gente vai usar. Beleza, adquirir essa classe por enquanto. E aí, todas elas, no início, elas vão convergir para as mesmas habilidades, pelo que eu tô vendo aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. A gente tem zero pontos de habilidade. Eu acho que a gente gastou um ponto para escolher a classe. Para conseguir a classe. E aí depois a gente vai melhorar. Eu gostei do tamanho dessa, dessa é árvore gigante, aqui. né? O assalto, Sobrevivência, Economia, ó. Ah, dá para ter helicópteros depois. Ah, gostei. Bem completo, bem completo. Tipo que eu gosto. Vamos lá, então. Acho que era só aquele maluco ali, né? Agora que ele nos deu um pontinho de habilidade. Tá, vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada, então. Aqui mesmo. O que a gente pode melhorar, então? Melhoria de experiência... Abra seu paraquedas pressionando X. Interessante. Melhor seria. Ative a visão noturna. É, essa aí talvez seja interessante. Interessante, né? E equipe essa vantagem para obter este efeito: mais velocidade de recarga e mais certeza, mobilidade. Esse aqui, né? No primeiro momento eu sei certeza. Tá, ah, mas ele não está aparecendo no nosso ponto de habilidade. Será que ele está só demorando? Ó, vou tentar ir aí de novo aqui. É, não tá aparecendo. É. Eu não sei se vai dar pra upar um aqui na beta, né? Mas já fica aí. A gente teria feito aquilo. É. Né? A gente teria agora mais velocidade de recarga, é. mas não temos. Olha tá. a chuvinha. Tem um barulho aqui. Eu juro que eu achei que era da lataria. Mas não era, tá? Vamos seguir lá pro nosso objetivo. Esse barulho enorme. É eu tô achando aqui os... Os efeitos de iluminação, as texturas, tô gostando bastante, viu? Tô louco ver a versão final, né, que vai estar tá ainda mais implementada. Agora imagina jogar no PC, né? A gente tá jogando a versão de Playstation 4, né? Opa, aqui tem uma seringa. Já chegamos no segundo local de acidente. Eles abriram um Cinematic aqui pra gente. Stormcloud one one, this is Weaver, come in, over! This is Weaver, come in, over! Anything? -gots. Uh -huh. Caraca, olha ali! Nossa, olha aí! Caímos em território muito hostil, né? Uh -huh. Walker. Shall we weaver. olha aí temos nosso vilão aí quem viu e 3 aí viu esse ator aí aparecendo lá para divulgar o game né? é perigosa nível de equipamento 150 e Ó, nível de inimigos. Vamos dar uma olhadinha no tutorial. Inimigos perigosos e altamente perigosos apresentam uma marcação acima da cabeça. Uhum. Ó, níveis de inimigos. Equipe armas e equipamentos novos para aumentar o seu nível de equipamento e o poder geral. Ah, para a gente conseguir corresponder ao... ao nível dos inimigos dessa área, né? Esse aqui é para ser um game de mundo aberto, né? Um mundo aberto bem grandão, né? Então acho que a gente vai explorar é bem né? áreas com inimigos de níveis diferentes, né? Tá. Bem, bem promissor Eu acho que não, não sei se temos Equipamento suficiente pra para chegar aqui, ó Aquele lá deve ser o Walker, né? O que tem o nível mais... Todos eles, eles têm o verdezinho vermelho aí em cima Tá, então não é isso Tá, mas eu acho que é melhor A gente, por enquanto, não, não hum, ir direto ali Não mexer ali. com essa galera Tá, vamos seguir nosso objetivo Que é a terceira coluna de fumaça e o terceiro acidente Só que já tem uns caras ali, ó Caraca, eu tô meio exposto aqui, ó. Vamos Será que tô... os outros não vão ouvir o tiro? Os é, lá não. de trás? Eu vou. vou vamos pela mata aqui então, Tá numa área Mas meio. Mas é porque Kim disse que tem que enfrentar todo mundo e matar todo mundo, né? É não, vamos aqui pela, pela mata. Uma área meio pantanosa aqui, né? E o personagem é bem rápido correndo, né? Ótimo. Ah, ele é um ghost, né? É. Ah, tá. Dá uma esgotada no fôlego aqui. A gente descobriu um ponto de interesse aqui. E a gente vai ter que ir mapeando, né? Não tem como a gente abrir o mapa? Tem. Aqui, ó. Tá... Olha o tamanho. Olha a distância que a gente tá pro helicóptero aqui. Parece pouco, né? Mas então dá pra ter uma noção do, do tamanho. Aqui, a gente é o ponto azul. Tá, e ali é o helicóptero. A gente tá indo pro helicóptero, que ah. tá longe, na real, mas parece é... perto. Então, bem. olha o tamanho do mapa. Uhum legal a ah, seguir ah, lá. Acelera essas pernas aí, meu filho. Eu tô... Eita, cheio de inimigo. Olha ali no mapa, o mini mapa, tá mostrando em vermelho. Aham. Uh -huh. Aquilo acho que é tudo presença hostil. Vamos até com cautela, porque eu não sei se não vai ter gente um perto do helicóptero aqui. É, não. Eu acho que enfrentamento direto... Às Nesse vezes, momento é melhor não... evitar, né? É. Aí Só ver que tem um lootzinho aqui, né? Que a gente não, não se aguenta, né? <risos> <risos> Vamos olhar o lootzinho. No caso aqui, né? é o chamado do loot. <risos> Aí, granada. Opa! Aí sim. É a sniper queremos. Aqui. FRF2 tá. Vou dar uma olhada nos inimigos aqui que a gente já viu. Aqui. Armamento. Aqui, só. Ah, ele dá uma boa aproximada mesmo. Pra ver lá longe os caras que a gente marcou. Caraca, Nossa! eles estão pra cá. Nossa, olha quantos. Vaza daí. vem no helicóptero, ó. E aí depois vaza daí. Vai. Talvez ele abre um cinematic, talvez, os caras estão perto, hein. Ghost. Ghost Red Queen. Give me era para saber se é isso mesmo pode Your is in the two hum, Vamos para esse local, aí, então. Tá, ah, beleza. Temos informação de onde que a gente precisa ir agora. Beleza, vai mudar nossa missão. Objetivo concluído. Busque por sobreviventes. A trilha que leva à montanha Twin Falls começa atrás das ruínas antigas. Tá, já vamos um vazar daqui, que tá cheio de inimigo E vamos nessa Beleza Olha lá, tem mais gente lá, né? Uou! <risos> ah, mas ali tipo tem uns muita veículos muita gente né? Vou fazer o seguinte Eu vou dar uma Uma flanqueada neles aqui, ó E vamos testar a nossa arminha, né? Vamos. Uhum. Será que eu consigo matar três com um tiro só? Bah... <risos> é, a casa é. que Jack construiu. <risos> oh, your team Tenta. Não, meu. Caracas. fica parado. <risos> Hum. Vai, tu, primeiro Foi resistente, mas foi É ah. Boa Resistente foi bom Vou Pegar o lootzinho, granada Esses não tinham nenhuma sinalização vermelha em cima, né? Não Mais um ponto de habilidade Mais um ponto de habilidade Vê se agora tu classe. consegue usar e agora tu... continua? Ah, a gente vai melhorando aqui, ó Cada classe pode progredir até o rank 10 ah, a gente não upou o personagem, a gente upou a classe de assalto. Uhum. Ó, para abrir a página de detalhes e ver mais informações para marcar os desafios que você precisa concluir para chegar ao próximo ranking. Tá, beleza. Tá aqui, ó. Beleza, nível 2. E o que que a gente tem, né? Tá, show de bola. E aqui vão pegar o carro ou a moto. Carro. <risos> pegar o carro, né? Mais legal. Legal. de mão mudar de acerto. Vamos lá para trilha então, hein. Aí sim, hein. mas tá legal de, de dirigir. Bora. <risos> <risos> Foi só falar! É tá muito legal, <risos> gente. Eu tô fazendo coisas terríveis. Sério, se sou eu dirigindo, já me gongam, né? É. Se sou eu, aí é porque... Caraca, eu os malucos uma... ali! Olha aí! Já que não atropelou. Já era, eu não. Bateu o carro ali. Será que eles vão ver atrás? Eles não parecem estar se mexendo. Tá, mas deixa eu só fazer o seguinte. Só pra garantir, né, galera? Hum. Barulho aqui. Tá ah, aí, tão Olha. vindo, sim. Ah, tá uma, que se esconder. É. Vou ter que acabar com ele pra ele não chamar reforço. Pode ser. Onde é que ele tá indo, Atrás da mata, eu te vejo, né? Eu vejo tua setinha, querido. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de arma aqui. Uh. Ah. Eu não quero que ele chame ninguém Fico, o cabelo é meio grisalho, meio <risos> É. Pronto Só é tinha isso. esses dois? Só tinha esses dois aqui A gente acaba com a palhaçada E vê né? carro deles é melhor É, o carro tá mais perto aqui hum. Bora lá então Nossa, olha o efeito dele se segurando uhum, Pra uhum, não uhum. derrapar muito massa uhum. Vou pegar o carro deles aqui, que deve ser melhor É melhor é igual é. Aí tem um Tipo uma metralhadora em cima ah. Uma torreta assim ó. Vamos lá, então é mais potente <risos> coisa Olha aí, olha aí Ele é... tem tração hum. nas quatro rodas Muito massa ah. Pra cá, né? Segue a trilha, né? É, o, o Ghost Break on Wildlands Também tinha essa meia, mesma pegada aqui De mundo aberto Eu gosto bastante dessa, dessa franquia Estou vendo ali no minimapa Que tem alguma coisa hostil Do lado, um veículo ali Nós vamos seguindo. Né? A província descoberta Caraca, que atropela, isso? Atropela, atropela! Nossa, morre geral! <risos> Vamos seguir, né? Que é errado! Não é. façam isso na vida real! Nossa, isso é só nossa. uma brincadeira do jogo! Um outro veículo abandonado ali. Tá desacelerado aqui, que é perigoso. Basta a muretinha, não te segura, não. Não gostei da pegada. Dá uma olhada no mapa aqui. A gente tá quase chegando, né? Mais um pouquinho. Aí, é Isso que é meio por aqui. Acho que deve ter uma subida, né? Uhum. Aí ó. Essas estátuas nesse sinistro. É, início, tem ali, um... né? Os aqui, Os uhum. Chegamos. aqui, né? tudo Objetivo concluído. Na caverna aqui, ó. Deve ser aqui a parada do local secreto. aqui. Ah, me escondidinho. Mas é, gostei tipo uma base secreta, aí, né? Stop right there. Aí, assustado. I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Thanks for a little tense. You know, just watch how you handle that weapon. Nós não permitimos shooting um Erewhon. Ok. E o que é o Erewhon? A cave. So we call it. Get in. É o que chamamos. Vamos entrar. Vamos nessa, hein? Ah, nosso personagem está da hora, é. né? É, é. estileira. Ah, aqui vão ter outros sobreviventes, ó. Com certeza. E olha que lugar, né? Que massa, hein! What is this place? Ah, uma comunidade aqui, né? Ah galera, gostei aqui, viu? Gostei Também. desse início de game, viu? Vamos fazer o seguinte, acho que vamos parando esse vídeo por aqui. Se a galera quiser, a gente continua jogando. Mas a gente igual vai ter a oportunidade de conferir na versão final quando o game for lançado, viu? Sim. Já curti bastante. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook, aqui no YouTube e no Twitch. E as lives rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima!